Monarque, você acha que teve fraude nas urnas? Cara, como que eu vou saber? Né? Uh, o fato do Bolsonaro aparecer na frente das pesquisas meio que dá um indício que não houve fraude nas urnas. Porque se quisessem fraudar mesmo, eles fariam para bater igual a, a pesquisa estava fazendo. E eles ainda vão validar as pesquisas falando ó, oh, viu, as pesquisas estão certas. Foi o que deu. Vocês aí desconfiando das pesquisas. Mas não, deu bem diferente da, do que as pesquisas estavam dizendo que iam ir. E nisso, inclusive, quebrou a maior mentira da, da, da eleição de todos, que foram esses institutos de pesquisa. Eles são, tipo, eu não Mostra sei Mostra que se... eles têm um lado e que eles estão influenciando a eleição. É, ou eles foram comprados, ou eles foram enviesados ideologicamente ao ponto de inconscientemente fazerem a metodologia das pesquisas para apoiar um candidato e outro não. Ou eles são só incompetentes, eles não sabem fazer É Improvável, pesquisa. né, que essa incompetência tá se perdurando por muitos anos, né? Toda <risos> vez que tem eleição as pesquisas estão tudo erradas. É, E antes... é sempre pular... A, a, a pesquisa sempre pende pra vitória pra esquerda. É sempre assim. Antes eles falavam assim, ah, não, o Bolsonaro é um fenômeno novo tal, não dava pra calcular, porque você... E agora, qual que é a desculpa? O cara é presidente há quatro anos já. É. Qual que é a desculpa agora pra vocês terem errado na porra das pesquisas? Tipo... Pra que que serve uma pesquisa se ela dá um resultado aleatório, que não tem nada a ver com o que é o sentimento realmente da nação? A pesquisa é pra ajudar a gente entender o que tá acontecendo, não pra enganar a gente, tá ligado? E afeta o resultado, né? Porque, por exemplo, tem muita gente que encara o voto como algo tipo assim... Às vezes o cara nem tem uma opinião política 100% formada, ele não, ele não sabe exatamente quem é o melhor candidato. Só que aí ele vai lá e analisa a pesquisa e fala... pô. Se a maioria vai votar nesse cara, eu vou votar nesse cara também. Porque aí, pelo menos, se ele ganhar, eu fui com a maioria. A culpa não é minha, a culpa é da maioria. Eu fui com todo mundo, todo mundo votou, então todo mundo acha que ele é o melhor. Uhum. Então eu votei no melhor. Né? É, faz sentido. Muita gente pode pensar assim. A verdade é que a manipulação das pesquisas na mídia é claro. Tipo, elas usam as pesquisas para manipular a percepção das pessoas. O tanto de gente que achou que o Bolsonaro não ia ter a menor chance, agora ele tem uma chance. Tem mesmo? Ele, ele, ele ficou quatro pontos abaixo só. E principalmente ele tem uma chance, porque eu acho engraçado, eu não sei que tipo de estratégia é essa, não sei se os caras acham que isso é um bom plano, mas você chamar todo mundo que é contra o seu governo de fascista é uma excelente maneira de afastar possíveis eleitores, né? Sim. Tipo, ah, votou no Ciro? Então tu é fascista, mano. Tu tá fudendo tudo. A culpa é tua do país estar tá uma merda. Não, cara. O cara tá votando em alguém que não é um dos dois caras que a gente sabe que não são tão bons, tá ligado? Sim, aí um monte de gente falando, ó, oh, esses 44 pessoas que votaram, 44% da população que votou no Bolsonaro é tudo fascista. Ah, mano, Então tá metade bom. do país é fascista, então. É, então é. Por que eles já não pegaram a arma e tomaram o poder, então, já que eles são fascistas, tá ligado? Eles já são quase metade da população. É, então o fascismo tá, tá se instaurando aqui no Brasil e vai dominar. É, <risos> vai dominar. Mas eu não vejo, não, essas pessoas pra mim não parecem, o eleitor do Bolsonaro não parece ser fascista. Parece mais um tiozão, uma tiozona, uns caras conservadores uns caras de direita que acreditam em algo que você não acredita e você tá demonizando os caras só, só porque você se sente ultra moralmente superior porque tá votando na porra do Lula que roubou o país inteiro. Só, só quase dois trilhões. <risos> só isso. Sei lá quanto que ele roubou, mas roubou pra caralho. E deu um <risos> maior mó, mó conflito político, uma crise política por causa da, dessa porra. E aí você tem uma certeza absoluta que você é o, o ser superior e moralmente correto. Caralho, mano, que porra de mundo é esse que a gente tá vivendo, mano? É, é todo mundo iludido, é todo mundo achando que é, que é Deus nessa porra? Mano, ninguém sabe exatamente o que tá acontecendo no Brasil. As pessoas, primeiro que elas acreditam que o presidente vai mudar o país. O Bolsonaro não, não consegue nem ter o um orçamento para ele. Ele teve que ceder o orçamento do, do Executivo para o Congresso, porra. Ele não consegue nem bater de frente com o STF. O STF passou por cima da Constituição, mandou prender um jornalista, mandou prender um deputado federal. E, e ele, ele ficou falando, ó, oh, isso é errado, isso é errado. Não conseguiu fazer nada. Então...